Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 5. Estamos aqui com um tema maravilhoso, os dons de revelação. Nós estamos estudando, quem já está acompanhando o nosso canal, é a Igreja e o Espírito Santo, um tema maravilhoso da revista Betel. E se você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, não está, inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se, tem um sininho lá no lado superior direito, clica nele e você receberá as notificações quando for lançado as próximas lições. Você é o nosso convidado também a compartilhar esse conhecimento, abençoar vidas, tá? E se você é professor de escola bíblica, quer... Usar esses slides também na tua EBD, manda uma mensagem no nudo WhatsApp que está aí. E eu vou compartilhar com você o PowerPoint, tá? Para você usar também na tua EBD, ok? Então vamos aqui, lição 5, os dons de revelação. Nosso textuário diz assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4. A verdade aplicada diz assim, enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para sua edificação, ok? Enquanto nós, como igreja, existimos até né, os últimos momentos aqui na terra, tá? Somos dependentes dos dons espirituais. Temos três objetivos. Primeiro, mostrar que os dons são atuais, e bíblico. Pontuar a importância dos dons na igreja de Cristo. Evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes. Temos que ter referência, em 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 10. Por favor, você lê em casa tranquilamente e eu vou na introdução. A presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, tá? Então, estamos é, dividindo, nessa lição está dividida em grupos, tá? Nos grupos chamados dons de revelação, veja, não existe um dom de revelação. O grupo é chamado dons de revelação, ok? pois habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobre naturalmente visando o bem-estar e edificação da Igreja. Por exemplo, faz parte desse grupo dos dons de revelação os dons é, que são do corpo de Cristo, que são a palavra da sabedoria, tá? Um dos dons de revelação e todos os crentes precisam de sabedoria. Então, vamos entender um pouquinho nesse né, grupo dos dons de revelação. Estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para o cristão. Para os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina otorgada pelo Espírito Santo ao crente para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas e na coletividade em que vivemos. Então, claramente para você, tá, que Deus nos dá os dons né, para que nós possamos servir. Então, se alguém não gosta de servir, nem peça os dons. Porque o objetivo de a gente receber os dons espirituais é servir a igreja, o corpo de Cristo, e executar com maestria os desígnios de Deus em nossas igrejas, tá? Ou seja, a igreja precisa que haja essas manifestações dos dons de revelação, então os dons espirituais, tá? E Deus nos concedeu isso, para nós executar isso com maestria, então, os dons do corpo de Cristo. Notemos um que o texto enfatiza três importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se de manifestação do Espírito dada para o que for útil. Tá? Então, é, enfatizando muito mais ainda, aqui percebemos que esses dons não são algo que você constrói, que você cria mediante o um estudo, não. É o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na pessoa, tá? Não é algo que se conquista com esforço próprio, não, tá? Isso aqui é crer, né? Você crê que Deus pode te dar os dons, e ele vai, Deus mesmo vai despertar em você o desejo, buscar os dons, né? Tá? E você percebe isso, você se direciona e pede e Deus te dá. Então, a fonte o Espírito Santo. Quem recebe os dons é o instrumento, né? Para o benefício do corpo de Cristo. Ou seja, é um o membro do corpo de Cristo. Quem não é, tá? Quem não é membro do corpo de Cristo, não pode receber... Tá? a manifestação do Espírito Santo tá? é, na sua vida, nesses dons, por exemplo. tá Por quê? Né? Porque, imagina, é, o meu espírito está no meu corpo. Tá? Ou seja, o meu espírito não pode estar no teu corpo. Tá? O meu braço se beneficia né do meu espírito, tá porque faz parte do meu corpo. Então, é incoerente dizer a outra pessoa, ou o braço da outra pessoa, vai se beneficiar pelo meu espírito, tá? Então, quem recebe dons espirituais, quem é participante da natureza divina, que aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. E o objetivo é ser útil, né? Para o que for útil, ou seja, para beneficiar tá? as pessoas do corpo de Cristo, para o bem comum. Então, a palavra de sabedoria trata-se de manifestação da sabedoria sobrenatural. Tá? Então, essa sabedoria, meus irmãos e minhas irmãs, não é fruto de dedicação aqui. Não é curso que você pode fazer tá? para adquirir uma sabedoria, mediante o conhecimento adquirido, não é isso. Aqui é sobrenatural, é algo que vem de Deus. Então, St. L. Horton, ele ensina, né? ou ele diz assim, aliás, o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta a, com as necessidades práticas, o governo e a administração da igreja podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Ou seja, os dons de sabedoria, tá? quando eles se manifestam na pessoa, né? eles dão conhecimento para ter uma orientação clara de Deus ah, precisa resolver um problema né? É, tem algo desafiador então você tá se tem o dom da palavra sabedoria sabe trazer a palavra certa para esse momento ou seja, a igreja principalmente a liderança precisa desse dom porque sempre está tendo algumas situações desafiadoras Aí, com um o do Espírito Santo, tendo esse dom da palavra de sabedoria, se resolve muitas situações, tá? Assim, só ressaltando que a manifestação é ocasional. Ou seja, essa sabedoria, como não é fruto do teu esforço, ele só se manifesta tá, para um propósito específico, num momento específico. É igual o dom de profecia, né? ninguém fica o dia inteiro profetizando, porque a palavra de Deus diz que o dom manifesta. tá? Então, eu, eu não sou dono desse dom, né? a gente não se torna dono, a gente não usa, Deus que nos usa, ok? Todos os crentes precisam de, da sabedoria do alto. Este dom é imprescindível para que o líder seja bem sucedido no cuidado com o corpo de Cristo, e resolva problemas eclesiásticos que aparecem ao longo do caminho. Então, sobre este dom, Jesus falou, quando vos conduzirem né, a, a impressão, no caso aqui, uma circunstância futura que Jesus está falando, de serem levados à impressão os perseguidos cristãos, disse então, não estejais solícitos de como ou do que a vez de responder nem do que a vez de dizer, porque na mesma hora você ensinará ao Espírito Santo o que vos convém falar. Ou seja, tem circunstâncias que não dá para nos prepararmos né, é, para saber responder. Tá? Então, aqui está dizendo, no momento crítico, às vezes você é, foi pego de surpresa, aí o Espírito Santo te ajuda. Há um momento de... Perseguição, aqui no caso do texto de Lucas, né? E você é interrogado, igual a Estevão, tá? Lembra de Estevão, tá? Ele manifesta uma sabedoria tão profunda que as pessoas não conseguem ouvir o poder dessas palavras, tá? Porque há manifestação especificamente nesse momento. A palavra da ciência... Este dom não deve ser usado em benefício próprio, aliás, nenhum dom, né? Vemos na Bíblia esse dom sendo revelado. A palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus, tá? É, então, quando nós vamos pensando aqui, ciência, a palavra ciência, tá? De forma objetiva, refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, tá? A doutrina cristã, É Strong que nos fala isso. É, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus. Então, Horton diz, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo aos crentes para eles conhecerem fatos e circunstâncias ocultos. Então, no mínimo, dos objetivos da palavra da ciência. tá? Primeiro, quando... A pessoa tem o dom da palavra da ciência, ciência né? é conhecimento, tá? Então, quando a pessoa vai lendo o texto, né? isso é fantástico, porque parece que o texto cria vida né o texto te chama atenção, o ponto, ponto vírgula, a, a letrinha é o mais, é, ponto e vírgula, tá? te chama a atenção. Tá? Então, vem um conhecimento extra é um conhecimento sobrenatural, tá? E Esther Horton quando fala também que às vezes o Espírito Santo nos concede revelação de fatos ou circunstâncias ocultas, tá? Então eu acho muito interessante e muito importante esse dom, tá? Por quê? Porque, né, é, quando nós tá é, nós nos deparamos com algo que não está ao nosso alcance por exemplo né eu lembro do fato que alguém chegou quando eu estava dirigindo uma igreja alguém chegou de outro estado tá que eu nunca tinha visto né mas tá o espírito santo me deu a conhecer tá algo que ele precisava é, é, ser é, redirecionado Tá? E graças a Deus foi muito bom a palavra, a pessoa se redirecionou e foi uma bênção. Né? Porque todo esse, esse conhecimento, essa ciência sobrenatural que Deus nos dá, não é para envergonhar ninguém. Tá? O objetivo é edificar a igreja, sempre. Tá? Esse dom não deve ser usado em benefício próprio. Né? Então, através desse dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer essas demais de satanás. Aliás, é, nosso autor colocou que este, particularmente, é, eu lembro agora que tem um dom, né? Um dom que é, a Bíblia disse que quando você fala em línguas estranhas, variedade de línguas, né? Em línguas estranhas, aí você se edifica a si mesmo, tá? Esse é o único dom que eu lembro agora, né? Que é para benefício próprio, tá? Então, se você está falando em línguas, você não precisa falar alto você fala baixinho consigo mesmo diz Paulo porque é para edificação própria tá agora esse dom de conhecimento não né é não deve ser usado para benefício próprio né é através do dom o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas satanais esse dom certifica a nós aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus tá isso é lindo né e somente Ele conhece como na história do casal de Ananias e Safira. Então, eles prepararam algo, mentindo, escondendo, mas o Espírito Santo revela. Tá? Graças a Deus que ainda hoje o Espírito Santo faz isso. Sobre este dom, ainda não podemos aplicar na vida pessoal, e sim para edificação e crescimento da Igreja de Jesus Cristo. Então, bem claro aqui, que o dom dessa ciência desse conhecimento sobrenatural, não é para a pessoa estar, é, vou falar assim, bisbuioteando a vida dos outros, tá? Aí eu vou ficar, eu vou usar o dom de revelação para saber o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Não, não funciona, tá? dom da ciência do conhecimento é quando Deus se manifesta, o Espírito Santo te revela, tá? Vamos na Bíblia ser dom sendo revelado, é, Vemos na Bíblia que este dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. É, por exemplo, Deus revela ao profeta Eliseu os planos de guerra dos reis da Síria. Veja, a manifestação do dom... tá já está lá no Antigo Testamento, mas não se apresenta no Antigo Testamento o Espírito Santo como pessoa, é apresentado como ação do Espírito de Deus, tá? Daniel também, quando revelou os eventos escatológicos, tem um conhecimento extra, né? É, já no Novo Testamento, Pedro expõe a mentira de Ananias, essa filha. Então são exemplos que tá? o Espírito Santo vem e manifesta com objetivos particulares. A palavra da ciência nos faz entrar no conhecimento de Deus. Deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. Ah, eu quero sabedoria do alto, dom da ciência, aliás, eu quero dom da ciência, do conhecimento, aí eu não preciso ler a Bíblia, não preciso estudar a revista da Escola Dominical. Não funciona, pelo amor de Deus. Tá? A ciência, o conhecimento, eu devo procurar. Né? Eu tenho meu hábito, tá? praticamente todo dia, uns oito horas por dia, eu tenho o meu hábito de estudo, tá? no mínimo. Né? Às vezes passa um pouco. Por quê? Porque eu sei que mesmo que Deus me deu tá? o dom da ciência, tá? eu sei que eu tenho que estudar, tá? porque um não substitui o outro. Esse dom nos capacita pelo Espírito Santo a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próprio Deus. Tá? Então, isso é sobrenatural, vai além, é o extra. Tá? discernimento de Espíritos A necessidade de discernir as manifestações espirituais Este dom sentirá de Deus na sua igreja E habilita a igreja para não ser influenciado por falsos mestres discernimento de Espíritos né? É uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer A natureza e o caráter dos Espíritos existentes, revelando com a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Podemos dizer, portanto, que existe o Espírito Santo, existe o Espírito humano, os Espíritos demoníacos, demoníacos também, sendo os três diferentes um dos outros. Então, por isso que eu preciso do dom de discernir Espíritos. tá? que quando alguém está falando, mesmo que a pessoa não esteja possuída, tá? Mas quem tem o dom de discernir, discerne, tá? Que espírito está usando essa pessoa? Por exemplo, quando Jesus ele disse que vai para Jerusalém e lá vai ser acorrentado, preso e morto, Pedro rapidamente diz assim: não se te dá sim, mestre. Ela não vai morrer, não. Jesus discerne tá que não é Pedro que está falando. Você percebe? Pedro não estava assim, fora de si, possuído por demônios. Mas estava sendo usado por um espírito maligno. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ok? Então, discernir nos ajuda nisso, tá perceber a ação por trás. Então, Paulo diz que visa o bem-estar e edificação do corpo de Cristo. Este dom nos capacita para poder entender e observar os detalhes, para ter o um entendimento acerca da fonte das manifestações espirituais. Não podemos esquecer que Paulo deixou registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores. Então, hoje em dia, tá é... Lamentavelmente, né, como as coisas estão ficando tão difíceis, né, que a gente tem que orar muito para que Deus nos dê discernimento. A pessoa às vezes chega tudo bonitinho, né, tudo de terninho, né, tudo engravatado, tudo legal, mas às vezes o Espírito, Tá? que está usando essa pessoa, não é de Deus. É isso que está dizendo aqui nesse texto, tá? Para a gente discernir que espírito está usando essa pessoa. É esse dom e a sentinela de Deus na igreja. Através dele, sabemos o que é genuinamente do espírito, tá? Porque às vezes é o espírito humano que está falando, né? Como disse alguém, né? É o profeta amigo, tá? Então aquele profeta vê o irmão sofrendo, aí ele vai e, e quer consolar e inventa uma profecia, ou inventa uma revelação, uma, um conhecimento, tá? E não é assim que funciona, tá? Os dons tá? são é, é, para o, a edificação da igreja, tá? Ninguém pode usar né, para si mesmo. Né? Então, o dom de discernir nos dá esse discernimento. tá? Que quando a pessoa está profetizando, se você tiver o dom, você vai saber que aquela pessoa não está sendo usada por Deus. É o espírito humano falando. Tá? Ou às vezes mesmo o espírito maligno. É Porque às vezes o espírito maligno usa a pessoa... Tá? como se estivesse mesmo profetizando tá? até imitando línguas estranhas mas semeando contendo heresias na igreja e aí às vezes nós tomamos uma postura firme né, de repreender esse espírito maligno ok isso, mas a gente só faz isso se tem o dom a manifestação desse dom tá? se não ah, eu acho que é, não, acho que não funciona o dom de discernir espíritos te dá certeza, convicção, revela claramente o que é esse espírito que está usando. Habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Esse dom nos permite discernir as manifestações visivelmente milagrosas através dos falsos profetas. Você às vezes a pessoa faz até milagre. Tá? Deuteronômio 13 falar isso. Faz milagre, mas depois te disse vamos seguir outros deuses. Ou seja, esse profeta, tá esse espírito que está usando esse profeta, é um espírito de engano. Então, muito cuidado. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, às vezes, a, as pessoas tá, que estão pregando que estão ensinando, tá? estão fazendo algo é, assim de comunicação com a igreja poder ser usados por espíritos malignos. Tá? Olha como que é delicada essa questão, né? É, Paulo disse isso, tá? Se Satanás se manifesta como anjo de luz, também se os ministros tá? se manifestam como ministros de justiça. Olha só, pode ler 2 Coríntios 11, versículos 13 ao 15. Por isso importante, mas de suma importância, você orar para que na hora certa o Espírito Santo manifeste assim na tua vida tá? o dom de discernir Espíritos. E aí você saberá claramente para tá, que aquela ação daquela pessoa não é através do Espírito Santo ou é através do Espírito Santo ou se é um espírito maligno, ok? Muito bem, nós mostramos que os dons são atuais e bíblicos, pontuamos a importância dos dons na Igreja de Cristo e evidenciamos a atualidade dos dons entre os crentes. Nossa, amados, Deus vos abençoe. Boa escola bíblica dominical para vocês. Deixe seu like, compartilhe a maior número de pessoas, tá? Coloque nos grupos das igrejas para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Deus nos abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus para vocês, tá? E eu desejo o melhor de Deus para vocês. Paz do Senhor.